aqui no estande da Bewell Connect e eles estão apresentando aqui a primeira estação de telemedicina. Né? Na verdade já tem uma série de, de coisas aí no mercado, mas eles tentaram unir num hardware só. né e eu estou aqui de frente ao equipamento tá e o equipamento ele vai te dar todas as medições ó, que você tem ali na lateral. Você tem desde a medição de glicose, temperatura, oxímetro... Batimento cardíaco, pressão, né? além disso você tem uma câmera, esse cara tem um celular embutido aqui nele né? e você consegue estar tá mandando essas informações para o seu médico. Né? Então mais uma, uma ideia legal aí que a gente está vendo funcionando e vindo para o mercado para melhorar a vida das pessoas.